Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao café. Isto é um, hoje vai ser um café punk, faz-me lembrar quando era, quando era miúdo, a gente encontrava se era nos cafés, não era no Zoom, e era aí que também fazíamos as nossas cenas das bandas, e é com grande prazer que tenho hoje aqui o Diogo, que conhecemos num projeto de investigação que, que ele se candidatou numa bolsa que nós tínhamos, um, e, e achei muito, desde o início achei este, este, este interesse de colar a, a cena da música com a da internet e de mostrar as ligações que houve e como é que a, a música evoluiu tanto com a internet um, e portanto eu não, hoje não sou eu que falo, quem fala é o Diogo e olha, força, o historiador punk tem a palavra Exato, historiador <risos> punk ou antropólic punk, enfim, não sei se foi uma coisa nem outra mas... Mas enfim, vamos ver. Bem, antes de mais, boa tarde a todos e quero agradecer terem-me convidado para esta excelente iniciativa, por uma razão, enfim, primeiro porque a iniciativa é de facto interessante e, e, e foi muito bem pensada por vocês, mas acima de Sim. tudo o meu prazer vem de ter colaborado com o arquivo no âmbito desta bolsa de que o Daniel falava e e das boas recordações que guardo disso, porque, e aliás fica a dica para quem se candidatar aos próximos projetos ou concursos, e é muito importante isto na academia, é uma equipa espetacular, super descontraída, rigorosa e séria ao mesmo tempo, e, e foram, foram dos melhores tempos que eu tive enquanto bolseiro, apesar de ter sido muito curto, e, e acima de tudo é um projeto super estimulante e com um potencial, um potencial que está longe de estar explorado e ser conhecido, pelas pessoas que trabalham na, na universidade. Como eu estava a dizer quando ainda estávamos aqui a, aqui a ocupar as mesas do café, antes de estarmos instalados, isto é provavelmente a apresentação mais difícil destas que eu fiz sobre straight no âmbito do projeto do arquivo, porque geralmente estou a falar para pessoas que não fazem a menor ideia do que é para quem o punk é gente porca e má e que em velhinhas eu que olha para aquilo assim como uma espécie de coleção de borboletas e hoje há muita gente que está aqui a ouvir que fez parte da cena, faz parte da cena e que, é, que será obviamente particularmente sensível àquilo que eu vou dizer e, e por isso mesmo uh, espero que intervenham caso tenham alguma coisa a acrescentar àquilo que eu possa ter a dizer e era bom que isto fosse, de facto, uma conversa com alguma informalidade. Deixem-me começar, antes de, de falar sobre o que é que é o Straight Edge e o que é que foi o Straight Edge neste período que eu estudei mais, sobre uh, por é que eu decidi estudar o Straight Edge. Isto depois irá levar-me à importância do arquivo.pt para, para, para estudar este tipo de, de culturas. Eu comecei a estudar, eu entrei sempre pelo Street Edge, obviamente por uma afinidade pessoal, fiz parte de, desta cena, ainda estou mais ou menos ligado ao punk hardcore, ainda tenho um montes dos meus amigos, dos meus maiores amigos, vêm deste período, portanto mantemos contacto, temos as mesmas private jokes da altura, as mesmas conversas idiotas que tínhamos na adolescência, às vezes para, nem que seja só para passar o tempo, e esta afinidade com o Straight Edge, isto, eu tomei contacto com a cultura no final dos anos 90, 2000, por aí, uh, e o impacto que teve em mim, o impacto que teve em centenas de pessoas, ou talvez até milhares, algumas de, um impacto de tal ordem que em alguns casos uh, definiu as escolhas de vida dessas pessoas, uh, nos hábitos individuais, até profissionalmente, nas profissões, a forma como se situam no mundo e procuram interpretá-lo. Uh, passado uns anos, isto é, à medida que a cena se foi desvanecendo, eu me fui afastando por razões profissionais, uma pessoa que começa a trabalhar, tem que pagar as contas, uh, eu nunca deixei de sentir, mesmo com esta distância a aumentar, que isto era de facto algo muito importante. Não mais importante do que muitas outras culturas suburbanas, que todos conhecemos na nossa adolescência, nos anos 90, etc., e que obviamente definiram a nossa personalidade. Mas acima de tudo, acontecia, talvez agravado, aquilo que acontece muito frequentemente com culturas, com expressões da cultura popular ou de, de culturas marginais, ou seja... As fontes para estudar estas culturas, elas existem num, num determinado período de tempo, geralmente não têm uma organização centralizada que faça um arquivo, que recolha depoimentos, documentos. Portanto, o estudo daquel, destas culturas geralmente só pode ser feito ou, através de história oral, de entrevistas das pessoas e o contacto direto com elas, e muito dificilmente pode ser feito com recurso a arquivos. E estas histórias perdem-se. Um Montes de coisas que aconteceram, que tiveram um grande impacto em coisas que nós nem imaginamos, provavelmente nunca foram estudadas e não podem ser estudadas, precisamente porque não houve a possibilidade de arquivar a documentação e, e, e aquilo que se passou nestes, nestes meios. E os straight em Portugal, o punk e o hardcore, são, num determinado período, contemporâneos da massificação da internet. E o facto de haver uma coisa como o arquivo.pt bom antes disso, a internet trouxe alguns problemas, foi começarmos a comunicar muito por via online, usar blogs, fóruns, etc., e muitas das conversações e intervenções uh, perderam-se, precisamente porque não eram arquivadas. Aliás, eu acho que esse problema ainda existe hoje. Por exemplo, num momento, como foi este, da pandemia, em que a maior parte das nossas interações se fizeram virtualmente, através da internet, uh, ter estas fontes, estes arquivos para perceber de facto a raiz destas interações, até para estudar coisas de outro âmbito, como por exemplo a saúde mental, as transformações na saúde mental, até a nível cognitivo, nas pessoas que esta pandemia trouxe, a internet e a possibilidade de estudar a partir desta sociedade virtual que substituiu temporariamente a sociedade onde tendencialmente interagimos, como o Daniel dizia, antigamente ia para o café, agora bebe o café no Zoom, uh, pelo menos durante um certo período de tempo. A internet e, e ter isto arquivado é fundamental para perceber estas, estas coisas. E o arquivo.pt arquiva páginas uh, que tiveram alojadas em servidores portugueses, principalmente, mas não só, mas faz este serviço principalmente para Portugal, e por isso arquivou muitas páginas que fizeram parte do meu crescimento enquanto adolescente, que fizeram parte do meu contacto com o street Edge, porque foi a grande medida através da internet conheci montes de gente do, do punk, do hardcore, do Straight Edge, que via a divulgação de concertos. E quando eu descobri o Arquivo.pt, vi que de repente estes sites todos que tinham desaparecido da internet, uh, montes de referências que estavam online, de repente estavam ali. Fui ao Arquivo.pt, faço uma pequena pesquisa sobre Straight Edge e de repente aparecem-me sites que eu não via há 20 anos, praticamente. E, epá, e foi espetacular e eu vou partilhar alguns desses sites aqui vou pôr inclusive os links para a malta desta altura poder poder, poder divertir-se a, a ver estes sites antigos porque se calhar alguns de vocês já nem se lembravam uh, e pronto o arquivo.pt teve esta faceta e depois como investigador eu trabalhei sempre sobre culturas populares e marginais geralmente no século XIX no, no final do século XIX e início do século XX quando ainda não havia internet, sei bem o problema que é arranjar fontes, às vezes, para estudar estas culturas que não sejam fontes filtradas, por exemplo, ter alguém a falar da classe operária, geralmente, quando as taxas de analfabetismo no início do século rondavam os 80%, geralmente era sempre, eram sempre outros a falar sobre essas culturas, e não os próprios, não é? portanto, as fontes nunca eram, nunca retratavam a perspectiva sobre as suas próprias vidas, dos próprios agentes. Muitas vezes a documentação oficial retratava de forma deturpada. E isto remete-me, finalmente, para acabar esta introdução, para outra coisa. Que é, aquilo que também me motivou, nunca na minha vida pensei falar de punk, hardcore ou straight edge, a nível académico. O que é certo é que nos últimos anos começaram a surgir alguns discursos, livros, nomeadamente sobre a história do punk em Portugal, de pessoas que não tiveram propriamente contacto com a cultura, ou tiveram um contacto indireto, cujas intenções eram as melhores, mas que eu, ao ler esses livros, ao ler esses artigos, não me revia de todo nas experiências que ali eram retratadas. E, obviamente, o straight edge, como uma cultura dentro da cultura do punk hardcore, às vezes tem, tinha um papel, ou era remetida para um papel totalmente secundário, Uh, que turpava ainda mais a imagem daquilo que, que foi o Straight Edge. Uh, isso motivou-me, fez-me pensar, aliás em conversa com um amigo que escreveu uma brilhante história do punk hardcore em Portugal chamada Corta e Cola, foi uma história escrita a partir das capas dos discos punk em Portugal vai de 1978 a 1998, o Afonso Cortês, que as pessoas que tiveram ali, que para quem isto ainda significa qualquer coisa, para quem isto é importante, para quem isto marcou, mesmo que já não estejam ligadas ao punk, à hardcore e ao straight edge, isto deixou uma marca nas suas vidas, era importante, se calhar, haver este discurso que fugisse, ou que fosse um contradiscurso, este discurso académico, estéreo, que basicamente tirava a vida toda daquilo que... Que, que foi a nossa experiência, e obviamente qualquer coisa que uma pessoa diga neste âmbito é, nunca vai retratar a experiência de cada um de nós, no, na cena straight edge, punk, hardcore, etc. Ou seja, e por isso é que, aliás, isto do arquivo, esta conversa, este café com o arquivo é interessante, precisamente porque pela primeira vez estão aqui pessoas que fizeram parte da cena a falar comigo e eu gostava bastante que participassem e falassem sobre, uh, sobre as vossas experiências, sobre... Algumas delas estiveram no Straight Edge muito antes de eu ter entrado e sabem melhor do que eu coisas de que eu falei no artigo que escrevi sobre, por exemplo, meados dos anos 90, que eu ainda não sabia, nem tinha qualquer contato com, com a cultura de Straight Edge e, portanto, sinto-se à vontade para, para intervir. Uh, os Straight Edge, eu não vou dizer nada que as pessoas ligadas à cultura não saibam, obviamente. Uh, Precisamente porque há aqui muita gente que nunca ouviu falar de Straight Edge e, e enfim, tem curiosidade e, e, e interessa saber aquilo, em, aquilo que foi e aquilo que é. Straight Edge foi uma cultura dentro do punk hardcore que surgiu no início dos anos 80, em Washington DC. Isto é a versão oficial, a história canónica, por uma banda chamada Minor Threat. Uh, como disse, isto é história canónica, há pessoas que, que identificam outras bandas, ou outras ideias, ou outros indivíduos antes de, na origem do Straight Edge. Mas basicamente, Mind um, Thread tinha uma letra, tinha uma música chamada Straight Edge, uh, e outra música chamada Out of Step, onde definia, digamos, aquilo que se tornaram mais ou menos as regras, entre aspas, daquilo que era ser Straight Edge, que era basicamente defender a abstinência do consumo de álcool, de tabaco, todo tipo de drogas e, progressivamente, a adoção de uma dieta vegetariana e também para alguns, por exemplo, isto é um dos pontos sujeitos a diversas interpretações e que reflete mais ou menos as diversas sensibilidades entre os straight contra o sexo promiscuo, para alguns numa versão mais puritana, pelo sexo totalmente monogâmico, etc. Minor Threat e esta corrente do straight edge surge, em primeiro lugar, contra o nihilismo que caracterizava a cena punk, assim, muito em termos mediáticos, mas obviamente ligada às primeiras bandas que apareceram em, na segunda metade dos anos 70, muito ligadas ao consumo e abuso de drogas e de substâncias aditivas, ao facto de mediaticamente o punk ter começado a ser associado a uma coisa muito nihilista e autodestrutiva, e depois ao início da comercialização da, da cena punk, nomeadamente quando acabam os Sex Pistols e aquelas bandas pioneiras surge a New Wave e o hardcore tenta resgatar aquela fúria e aquela raiva e a crueza inicial do estilo que caracterizou o punk quando surgiu e que causou tanta perplexidade uh, na cultura a nível mundial, na verdade, pelo menos no Ocidente, no, no, nos primeiros tempos. E o straight edge, ligado ao hardcore uh, e a bandas como Minor Threat, portanto, tentava resgatar esta via anticomercial e rebelde, digamos, mais visceral do punk, e pelo straight edge tentava uh, contrariar, digamos, esta tendência autodestrutiva uh, associada ao punk. Além disso como cultura uh, juvenil, de alguma forma, que atraía muitos miúdos, muita gente nova. Uh, o consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos uh, só pode ser feito a partir dos 21 anos e havia muita gente que ficava excluída dos sítios onde havia os concertos por ter menos de 21 anos. Então uh, havia uma prática que... Para, para distinguir as pessoas que tinham menos de 21 anos e para poderem entrar nestes espaços, em que se pintava um X na mão, uh, eram chamados All Ages Shows, uh, para que estas pessoas pudessem entrar e estarem identificadas como menores de 21 anos e, não, e não, poderem, uh, não poderem comprar bebidas alcoólicas. Obviamente isto criava uma forma de extinção, para lá da revolta de deixar excluídos montes de putos que, que queriam estar ligados ao punk, que que gostavam das bandas e que não podiam assistir aos concertos das, de, dessas bandas, uh, e os próprios traitérios, a dada altura, começaram a usar como símbolo uh, o x pintam então, nas costas das mãos, geralmente uh, tornou-se hábito estar assim nos concertos, as bandas traitérios tocarem com os x pintados nas mãos como forma de identificação, por um lado por solidariedade com essa forma de extinção que estes clubes introduziram, não é? que, que basicamente... Tinha um segmento de pessoas que, quando podiam assistir aos shows, tinham o X nas mãos, e por outros, como uma afirmação de identidade e de orgulho. E em casa, tem pessoas que tinham mais de 21 anos de dizer: Eu não bebo porque não quero, uh, e é uma opção minha, e, e tenho orgulho disso. Em Portugal, os edges uh, se vocês. Se, uh, antes disso. Se acharem que eu não fui muito claro sobre aquilo que é o Straight Edge, isto é uma coisa obviamente tão banal para mim que às vezes me escapam pormenores ou, ou, ou questões que vos possa suscitar, portanto, por favor, coloquem-nos no bate-papo, no microfone, como quiserem. Em Portugal, o Straight Edge surge, vá, no início dos anos 90. A primeira banda, e a banda mais importante provavelmente da história do Straight Edge em Portugal, mas sem dúvida a banda que levou a bandeira do Straight Edge e que disseminou de uma forma muito significativa foram uh, o xato O Shisato surge em 1991, acabou no final dos anos 90, salvou em 99 ou 98, por aí. Uh, e foi a primeira banda que se assumiu integralmente como Straight Edge, ou seja, todos os elementos eram Straight Edge. Foi uma banda que se tornou, que, em que todos os elementos eram vegan também, pelo menos em alguns períodos da sua história, então, houve interrupções, houve uma, alturas em que houve mudanças de elementos e nem todos eram straighters, mas basicamente esta sempre foi uma identidade muito associada ao, uh, uh, à banda. Eu aliás vou compartilhar uma página arquivada precisamente pelo arquivo.pt .pt, Deixo exato, espera lá um bocado que ainda me estou a entender com isto, cá está. Pronto, isto não era uma página oficial de x isto que vai aparecer, era uma página provavelmente feita por fãs da banda, uh, tem algumas fotos, de concertos no Ritz, um concerto na Guarda, uh, portanto isto já concertos numa altura em que o Straight Edge e o Hardcore já se tinham uh, disseminado de uma forma brutal, é preciso dizer, isto os traiteiros surgem como, em boa medida, ou punk, ou hardcore, os traiteiros surgem mais ou menos como fenómenos suburbanos e há alguns casos em cenas paralelas que nem sequer tinham conhecimento da existência umas das outras via malta na linha de Sintra que não sabia que estava a, a ouvir a mesma música na margem sul que porventura se encontrou num concerto em Lisboa de alguma banda estrangeira que tenha vindo cá e que começou a perceber que havia mais gente a ouvir a mesma, o mesmo som no caso do Straight Edge, acho que há é um dos mantos de Cisato numa entrevista de um podcast chamado Brancos Costumes que conta que numa revista de skate norte-americana começa a ver falar de Straight edge, ela achou aquilo espetacular, a cena do X na mão, e um dia vai a um concerto a Lisboa com o X na mão, está a fumar um cigarro e a beber uma cerveja e estava lá alguém que era Straight edge e, vai dizer, e chama a atenção e diz, ah, desculpa lá, mas... Uh, o que tu estás a fazer é completamente contrário àquilo que tu estás a afirmar com esse X na mão pronto, e basicamente isto para dizer que uh, havia esta segregação, esta separação no espaço entre diversos subúrbios, entre diversos locais uh, de pessoas straighteads ou vinculadas a uma identidade mais ou menos parecida, que não tinham contacto umas com as outras e que a dada altura se começam a encontrar em concertos em Lisboa uh, ao ponto de na segunda metade dos anos 90, sítios como o Ritz Club, e isto é muito assinalável para perceber a dimensão, o impacto, a quantidade de gente a que isto, o Straight Edge, o Hardcore, chegou, uh, chegou chegava facilmente a reunir perto de 500 pessoas, semana sim, semana não, ou em alguns concertos, nomeadamente os concertos de, de X-Acto, e isto é um número muito assinalável para quem está habituado a ir a concertos em Portugal, especialmente de bandas underground, eu acho que isso não tem paralelo com praticamente nada que aconteça uh, fora assim do radar mediático. Quer dizer, não é verdade. Tipo, hoje em dia há muitas culturas suburbanas ligadas ao Afro House, ao Kuduro, etc, que metem muito mais gente e que vivem acima de visualizações do YouTube. Pronto. E a mesma coisa acontece com os Straight Edge a dada altura. A internet torna-se Outro ponto, numa segunda vaga, vá dos straight edge, final dos anos 90, de disseminação desta cultura. Eu, por exemplo, ouvia falar pela primeira vez de straight numa numas férias, de verão, naqueles resorts onde as famílias vão todas, em Espanha, não sei o quê, e estava lá um miúdo da margem sul, começa a falar a dizer, ah, eu ouço hardcore, o que é que tu gostas de ouvir? E eu disse, ah, eu também gosto imenso de tivesse hardcore, ouço corning, limpístico. E ele mandou-me para um sítio que eu não, não vou dizer, riu-se na minha cara, obviamente, e depois apareceu-me com um CDs de umas bandas de hardcore para me dizer isto é que é hardcore, essa porcaria que tu ouves. E esse rapaz era straight edge, E eu achei aquilo curiosíssimo, pela mesma razão que eventualmente a maior parte das pessoas que tomou contacto do Straight Edge achou os traiteres desafiantes, que é descobrir uma contracultura marginal, no meu caso, como se calhar na maior parte da malta do pancarte de cor, uns miúdos meio perdidos do subúrbio, meio ostracizados ou pouco identificados com, com aquele ambiente da escola e aquela urgência de experimentar tabaco, álcool, drogas, e eu era um puto com muita tendência para ir atrás destas sugestões dos amigos, não era uma pessoa que soubesse muito bem dizer não, e de repente descobrir esta cultura que me diz que tu podes ser um gajo porreiro, ouvir estas músicas todas malucas que tu ouves e não ter que fazer absolutamente nada disto. E essa identidade, essa cultura a mim deu-me força pessoalmente para escolher outros caminhos, para, para, para crescer de outra maneira. Não é? Obviamente com todos os estímulos que haviam ligados a isso. Uh, e acho que isto é a experiência de grande parte das pessoas. Sei lá, isto para mim é importante porque eu cresci num bairro de merda, desculpem a expressão, onde o beber álcool, consumir drogas, era parte do cotidiano de um pré-adolescente ou do adolescente e era parte do ser cool e de integrar-nos numa, numa cultura e fazia parte deste crescimento. E para mim foi, foi muito importante ter esta identidade, ter um grupo de pessoas com que me identificar e reclamar essa identidade, até quando ainda nem sequer tinha propriamente contacto com a cultura e entrou aqui o Ricardo Dias a.k.a. Congas que eu tenho uma história bem fixe para contar desse início, que ele não se lembra de certeza mas que mostra isto da internet e como eu estava a dizer este primeiro concerto que eu fui eu, eu, este amigo fala de straight edge, eu conheço os edge pela internet uh, deixem-me tirar a página para a seguir mostrar outra página eu descobri eu, comecei a explorar a cena um bocado por esta página que vou partilhar agora. E foi nesta página que eu vi que ia haver um concerto em azeitão. Um concerto de uma banda do Ricardo Dias, Timex, Shuffle the New Wind. Foi o primeiro concerto hardcore que eu fui. Pá, tinha ficado fascinado com a coisa, vou ao concerto e aquilo que aconteceu ali literalmente mudou a minha vida. E a, a história interessante para se ver como é que esta, esta comunidade se constrói, estas interações se fazem, na altura em que eu entro, obviamente para pessoas como o Ricardo e outras pessoas que estão aqui que entraram antes da cena e a internet ainda não era tão importante isto não fez tanta diferença eu vou a... neste site do Straight Edge Pt tinha letras, tinha músicas mas na altura havia o Napster eu não conhecia ninguém da cena e eu vou sacar músicas encontrei músicas de Timex no Napster e saco E essas músicas provavelmente eram estavam numa conta do Ricardo Dias e então ele veio falar comigo tipo puto, quem és tu? Tu queres Timex? Porquê que estás a sacar Timex? Tu ouves Timex? Pronto, eu disse, olha, vi no concerto, tem é azeitão, não sei o quê. E basicamente era isto, quer dizer, a comunidade era ao mesmo tempo tão pequena, tão próxima, e havia esta informalidade, e acima de tudo esta diluição do, do artista e do público, para mim era outra coisa totalmente mind-blowing. Quer dizer, o gajo de uma banda vir perguntar-me porquê que eu estou a sacar as coisas da banda dele, não era nada parecido àquelas, à experiência que eu tinha com a música, não é? Que estão os gajos em cima do palco e há ali... Toda uma separação performativa entre quem está no público e. E basicamente a ligação peça-se a fazer precisamente através da internet, através de páginas como esta, que surgem no final dos anos 90. Do, do straight, a página que está a aparecer é a página correta, espero eu, o PT, não é? Ok. Pronto. E a partir daqui, a partir deste, deste site, tinha uma carrada de textos de opinião sobre. Na altura o Stratégia em Portugal era muito politizado, não era politizado em todos os países, não era politizado para toda a gente, para muitas pessoas era uma escolha individual. Tal como é importante dizer, a cena punk hardcore era diferente com as cenas. Uma das coisas que me irritam nas histórias do punk, e vou dar aliás um exemplo concreto, que se tem escrito na academia, nomeadamente este livro, é que tratam o punk como uma coisa como se o punk fosse uma cultura, tipo, as pessoas são punk, portanto, ouvíamos todas as mesmas bandas, ouvíamos as mesmas letras, pensávamos da mesma maneira, tínhamos as mesmas referências, isso não é verdade. Em Alouros malta ouvia uma coisa, na Margem Sul ouvia-se outra, a malta da linha de Sintra ouvia outras coisas, uh, havia, os grupos eram de alguma forma mais fechados, ou seja, aquilo que constituía essa identidade fazia-se atr através de uma afinidade imediata das nossas amizades, Obviamente depois houve alguns polos centrais, como por exemplo a casa ocupada, como foi o Ritz Club antes, mas depois a casa ocupada, a casa encantada na Praça de Espanha, onde se reuniam bandas destes diversos sítios, geralmente em torno desta identidade, dos traiteres, e pronto, ou seja... Havia esta separação de, de culturas que, faz, que faziam com que o hardcore, o punk, o straight não fosse a mesma coisa para toda a gente e não fosse a mesma coisa em todo o lado. E isto é o interessante. E é também o grande problema de se falar academicamente sobre punk e hardcore, ou chamar a cena, porque não havia uma cena, haviam várias cenas, e, e desdobrou-se em muitas outras cenas posteriormente. Hum, e não, não dá para, para congelar e falar disto como uma coisa. E, e é por isso que é fixe ter aqui tanta gente que participou da cena antes de eu ter entrado, depois de eu ter entrado, durante o período em que eu fiz parte dessa cena, que assistiu a mudanças que se verificaram posteriormente na cena hardcore e no Straight Edge, que assistiu às mudanças que houveram antes, quando o Straight Edge se assumiu como uma identidade mais ou menos distinta da cena hardcore e da cena punk em Portugal. Um, e que eu espero que tenham alguma coisa a dizer. Deixem-me acrescentar. Só mais o seguinte, porque é importante. Para além da internet, obviamente, e antes da internet, a internet para mim foi muito importante. Os fóruns, os e-mails, os sites, o Napster, todos esses sítios para onde trocávamos músicas e informação e sabíamos de concertos, etc. Mas a cultura, a e o hardcore, a informação, tudo aquilo que estavam ligados... Essa informação disseminava-se de muita maneira, obviamente pelas letras e pela presença nos concertos, que são parte fundamental, de, de tão ou mais importante do que a própria música, aquilo que as letras retratavam, em primeiro lugar esse, esse, esse, esse sentimento de irmandade, de comunhão, de união, que, que a cena procurava representar, temas como os direitos dos animais, o veganismo, que tiveram muita expressão em Portugal, Uh, o anticonsumismo, causas ecológicas, isso fazia-se através das letras, através depois dos sites, através de fanzines, eu só tenho aqui fanzines recentes, o autor desta fanzine está a assistir, é o Bruno Rocha, porque é que ele também dissesse alguma coisa daqui a bocado, uh, e outro zine recente, eu tenho uma bela coleção de zines, mas estou bastante nesta, nesta pesquisa, porque sempre que encontro coisas antigas vou comprando ou dão, mas infelizmente está tudo na casa da minha mãe, em azeitão e não as tenho aqui comigo, mas fazia-se precisamente através deste, deste tipo de coisas e de outro, de outro tipo de hábitos que faziam parte desta cultura informal do straight edge, como por exemplo as bandas falarem entre os concertos, essa diluição do espaço entre o palco e o público, ter toda a gente a cantar as letras, de os tipos das bandas estarem ali ao nosso lado e no fim no meu caso um puto tímido sem saber o que era, onde é que ia cair o que é que andava ali a fazer às vezes serem eles que nunca me tinham visto num concerto virem falar comigo e perguntar o que é que eu estava ali a fazer e se estava a gostar, etc e tudo isso foi muito importante mas mais importante do que esta experiência pessoal que eu acho que não é disso o menos porque marcou de facto centenas de pessoas e influenciou muito a vida quer elas estejam ligadas aí ao punk, de e ou não é que eu acho que isto teve impacto na sociedade portuguesa, nomeadamente pela centralidade há em Portugal de Lisboa. E não só, por outra coisa que é outro vício académico, que é muitas vezes na academia falar-se de Portugal e a malta tentar dizer o que é Portugal, e Portugal ser, numas versões, uma senhora de bigode com a dançar folclore, ou seja, Portugal está no minho ou Portugal ser Lisboa ou ser o Porto, tipo as cidades, e ser assim uma coisa de gente super sofisticada, com, cheia de apps no telemóvel, e a fazer startups e coisas assim. E a verdade é que Portugal, na verdade, a maior parte dos portugueses cresceu e vive numa coisa que não é campo, nem é cidade, que é o subúrbio. E o subúrbio teve um tipo de cultura e um tipo de, de sociabilidade que eu acho que é bastante distinto daquilo que que é a experiência de alguém que vive ou no Minho, ou vive em Lisboa, por exemplo, ou no Porto. Não é? Tudo acaba por confluir para este centro, mas acaba por ser muito importante em termos de possibilidade. Para além disto, muito importante, acho que os traitérios, como disse, surge em Portugal, num período de estabilidade democrática e de consolidação uh, política em Portugal, nos anos 90, uh, e é um período em que começam a surgir aquilo a que se costumou chamar as questões pós-materiais, precisamente questões como direitos dos animais, o ecologismo, já não eram simplesmente as questões eh, materiais, porque, enfim, tinha crescido uma classe média, em Portugal as condições eram relativamente distintas. E basicamente os straight edge, e muita gente ligada aos straight edge foram das primeiras pessoas a ligar.. Um, massivamente, em termos de propaganda e de, de conversa, a questão do vegetarianismo aos direitos dos animais. E a questão dos direitos dos animais não só à defesa dos cãezinhos e dos gatinhos, mas ao próprio consumo de animais, à exploração intensiva de animais para consumo, de gado, etc. Hoje, isto é um assunto com muita visibilidade na sociedade portuguesa, temos inclusive um partido com representação parlamentar que fala destes assuntos, o PAN, e provavelmente a maior parte das pessoas do PAN não sabem o impulso que uma cena como o Straight Edge, e eu digo isto convictamente, acho que a maior parte das pessoas hoje do veganismo, que está na cena vegana e dos direitos dos animais, não fazem ideia do impacto do Straight Edge nisto. No final dos anos 90 início dos 2000, uma pessoa aí é uma manifestação anti-touradas ou contra os direitos dos animais e se calhar uma estimativa por baixo, metade das pessoas que lá estavam, para não dizer mais, era malta ligada, à cena do punk hardcore e, do, e aos straight edge, e que tomou contato com o veganismo e o vegetarianismo precisamente por essa via. E muitas causas ecológicas hoje altamente banalizadas, que muita gente começa a ouvir falar agora, eu, eu vejo as enzinhos do, do punk e do hardcore desde os anos 90 à vontade, uh, coisas tipo a compostagem, uh, as questões ligadas ao consumo de plástico excessivo, eram, aliás, o site do PT que ainda está aqui aberto, tem aqui um texto. Tem aqui alguns textos sobre a ecologia, tem um textos sobre o aborto e a sua proibição, uh, um carradão de, de receitas vegetarianas aqui. Uh, e, enfim, dá, dá alguma percepção da quantidade de tópicos uh, que isto tocava. Esta, quando disse, esta estabilidade democrática... Foi também uma ilusão, e com isto eu vou terminar. Foi uma ilusão porque hum, criou a percepção esta emergência de uma classe média, e o straight edge era uma cultura muito ligada a uma classe média, e assim a putos letrados que acabaram por ir para a universidade e não sei o quê, criou, criou um certo elitismo que estava muito ligado a esta separação de, das cenas que havia entre diversos sítios. Obviamente, se alguém que cresce num subúrbio Uh, na margem sul, ou por exemplo o meu caso em Azeitão, que o pessoal acha que é só putos ricos e Betos e o Herman José, e não, tipo, eu cresci no bairro social, tranquilo, mas que obviamente não, dificilmente em toda a minha, em toda a minha vida fui, podia ser de classe média, ou fosse o que fosse, e de facto, a dada altura, quando o straighter se assume como uma identidade própria, e se distingue do punk, etc., e se distingue das outras cenas, começa a haver uma arrogância, e acima de tudo um desprezo por, um desprezo por, por muita gente que não, que, pá, que tinha problemas muito mais reais, e os traitérios diziam-se muito político, mas só falava, a, a tendência era falar, tipo, da luta dos zapatistas no México, sobre prisioneiros políticos nos Estados Unidos, ou sobre até veganismo, e havia muita gente, e isto acentua-se depois, no início dos anos 2000 e final dos anos 90 também, que lidava com problemas muito permentes aqui perto. E para quem o hardcore, o Straight Edge e o Punk, era uma cena política, mas era acima de tudo um escape a uma vida em que basicamente passamos a vida a sobreviver e aquilo era o único sítio onde as pessoas se sentiam vivas, a gritar com as bandas, etc. e Pessoas que enfrentavam trabalhos de merda, de desemprego, etc. E que iam àquela cena, iam àqueles concertos e já não se identificavam primeiro com o que aquelas bandas diziam e segundo, com o facto daquelas bandas usarem essa diferença que havia destas pessoas que não queriam estar a falar dos zapatistas, como uma forma arrogante de dizer, tu não és da cena, vaza. Isto depois, com a internet, a internet, ou seja, permitiu a disseminação dos treteiros mas também contribuiu a dada altura para, para certas divisões que surgiram, pelo anonimato dos fóruns, por boatos, por ser mais fácil propagar boatos, uh, uh, Pronto, desta fase da internet começam então a surgir diferentes cenas, uh, dentro do próprio Straight Edge, uh, que, que fazem isto. Gostava de abrir a conversa, até porque eu estava e estou à espera que isto seja de facto uma conversa e não preparei propriamente a apresentação. Uh, isto é a primeira vez, aliás, que eu estou a falar sobre Straight Edge, para pessoas que viveram a cena, porque geralmente... Sei lá, as vezes que falei no âmbito deste projeto do arquivo foi em auditórios, onde estava, por exemplo, o Pacheco Pereira, que é um tipo simpático, mas para quem o straight distante como me diz a minha a plantação de batata na, na China. Portanto, abram o microfone, o vídeo, ou se quiserem pôr uh, perguntas no bate-papo, que eu vou abrir e já vou ver. E, acima de tudo, qualquer coisa que vocês me queiram perguntar para esclarecer, caso não tenham percebido exatamente o que é que foi o Straight -air e porquê é que eu acho que isto é importante de se falar. Estejam à vontade. Hum. Estão a ver que há aqui algumas questões. O João Carlos Silva pergunta... Fala-se de várias correntes cristãs no fado e até no hip-hop e no rap, inclusive é em Portugal ou na língua portuguesa. Existem ou existiam correntes católicas ou cristãs nas letras, etc., em Portugal dentro do Straight Edge? Há uma pergunta interessante. Uma das coisas a que o Straight Edge esteve ligado, não só em Portugal, talvez especialmente noutros sítios, foi precisamente algumas culturas, digamos, espirituais, algumas formas de espiritualidade ou religiosidade. Que eu saiba, em Portugal que eu me lembro, não houve nenhuma banda assumidamente cristão ou católica, mas há bandas de nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, uh, streiteiros e cristãs. Lembro-me de Zaoba, a dada altura assumiu se como cristão, uh, No Innocent Victim. Em Portugal houve sim bandas, não bandas, mas pessoas. Houve uma corrente religiosa ao espiritual muito forte nos streiteiros, por via de uma das bandas, de uma das primeiras bandas, ou de elementos dessa banda, que tornaram primeiro o Straight Edge uma identidade, porque houve uma coisa que eu não disse, Minor Threat escreveu aquelas letras, mas nunca quis criar um movimento, e o Ian McKay, o vocalista, sempre se distanciou do movimento Straight Edge, e sempre se tentou distinguir. Em meados dos anos 80, ainda antes disso, há um conjunto de bandas que começa a afirmar a identidade de Straight Edge, e transforma isso num movimento. E de uma dessas bandas, o of Today, surge uma banda, Shelter, Uh, e uma editora, que depois está ligada a outras bandas, que se ligaram ao à, à área Krishna e criaram inclusive um estilo chamado Krishna Core. Portanto, houve correntes cristãs e católicas, por exemplo, nos Estados Unidos, sim, nomeadamente uma via puritana e mais radical, uh, até de direita, conservadora, com discursos contra o aborto, homofóbicos e tudo, que em Portugal não, não se verificaram. Uh, mas em Portugal, como eu me lembro não, não, não, não houve nada disso. Mas provavelmente alguém já, já esclarece aqui. O Bruno Rocha diz que o que me aconteceu com o Napster aconteceu-lhe a mesma coisa que o Soul Seac. Lá está. A internet a funcionar. O Ricardo Dias, sim, não pode nunca haver uma uniformização da cultura. O teu background e o meio onde te envolves acaba por moldar a tua cera. Totalmente. E, e isto é o, que, é o que me irrita e... e e é aquilo que me faz ter muitos prioridades em falar academicamente vá, sobre straight edge, punk hardcore. É, é precisamente o facto de, de terminologia científica tender a congelar a fluidez destes movimentos e às vezes o caráter muito individual de cada experiência. É muito difícil eu escrever qualquer coisa sobre straight edge e não acontecer a mesma coisa como aconteceu com outros livros que li sobre punk. Que é as pessoas não se reverem naquela experiência, pensarem, eu não sei do que é que este gajo está a falar, não tem nada a ver com aquilo que eu vivi. O Bruno diz que também não conhecia nenhum caso em Portugal, mas fora havia algumas, principalmente com a sonoridade metalcore, é verdade. O Ricardo diz que em Portugal acho que nunca houve uma corrente assumida que até era bem anti-religião, bem verdade, apesar de uh, haver esta distinção entre espiritualidade e religião. Tipo, havia aquela, a crítica forte à religião organizada, mas, por exemplo, New Indies, que é uma das bandas mais importantes do, do Straight Edge, x também, que uh, reclamavam, uh, usavam muito a simbologia budista, uh, Krishna ou Hindu também diretamente e, e falavam muito da questão da espiritualidade, Shizat aliás vai dar origem. Quando acaba Shizato surge uma banda com os mesmos elementos chamada Sanyasim, que é um termo de origem hindu, que significa renúncia e que representa uma pequena cultura uh, hindu uh, com uma componente espiritual forte. Hum. O Miguel Costa diz uma cena interessante, Os Straight edge, isto obviamente sempre foi uma cultura relativamente marginal, mas nos últimos tempos, seja por, por via de estudos académicos, eu tenho aqui três livros ao lado, seja por via de estudos académicos ou recolha de depoimentos, este aqui não sei se vocês vão conseguir ler, é um estudo de um sociólogo chamado Ross Semfler, e este é uma recolha de mais recente, ele acabou aliás de lançar outro livro com entrevistas a elementos da cena straight edge, mas mais ligadas a uma cena de, política, de, de políticas radicais, de esquerda, ligadas ao anarquismo, ao queer core, à cena queer, etc. Uh, depois, por causa, de, para além destes livros, uh, pelo cinema, houve dois filmes, pelo menos cu, cujos nomes eu não lembro, Straight, malta Straight Edge. Videoclipes de bandas, por exemplo. Papa Roach tinha um clipe em que aparecia um chaval com um X na mão. Uh, P.O.D. tinha um clipe em que também havia malta a mostrar X na mão. Uh, o James Hetfield recentemente, apesar dele agora ter tido uma data de recaídas, houve aí uma altura que apareceu com uma Straight edge, com uma tatuagem a dizer Straight Edge, o James Hetfield dos Metallica numa fase em que tinha conseguido, supostamente, consegue afirmar a sua abstinência do álcool, etc. E depois, uma coisa que deu muita visibilidade aos Straight Edge foi o CM Punk, um wrestler que teve nas principais ligas do wrestling norte-americano e cuja toda a identidade dele enquanto wrestler era precisamente o Straight Edge. Ele tinha, acho, até X tatuados nas mãos uh, e a bandeira dele era ter uma vida desportista livre de drogas, de álcool, etc. Isto nos Estados Unidos. Portanto, houve uma série de fenómenos de massas que tornaram o straight edge uma coisa bastante visível na cultura popular e houve, obviamente, depois retratos também, artigos na, uh, nos mídia que, que falavam do straight edge, de uma forma geralmente super deturpada e sensacionalista. O Ricardo pergunta, gostava de saber a tua opinião sobre o facto de straight edge em Portugal ser tão político ao invés do straight edge na sua agenda. É uma grande pergunta mesmo. Uh, eu, o tipo deste livro, o Gabriel Kuhn, ele, este gajo não é académico, nem nada, foi tipo, é um puto que cresceu na Áustria e que tomou também contato com os streiters, assim também longe dos centros da, da cena. E ele distingue entre três cenas: a que surgiu nos Estados Unidos, a da América do Sul e aquela couve na Europa, onde havia muitas bandas politizadas. No Brasil e na América do Sul, politizadas ainda de uma forma talvez mais intensa, o straight edge era político, em, muito, tinha uma força política muito forte, e nos Estados Unidos onde tinha essa corrente muito mais puritana, e o straight edge era, acima de tudo, uma escolha individual. Eu acho que isto tem a ver com várias coisas. Com razões culturais, por exemplo, o puritanismo nos Estados Unidos, e, e este forte individualismo, que faz, como aliás o Ian McKay disse, eu nunca disse não bebam, não fumam, não tomem drogas, eu disse eu não tomo drogas, eu não bebo, eu não fumo, ou seja, a questão é sempre colocada do ponto de vista individual. E na Europa, acho que saberás melhor do que eu, algumas das primeiras bandas straightheads, assumidamente straightheads, eram bastante politizadas à esquerda. Uh, isso juntamente com a cultura, digamos, social em Portugal, e este período de consolidação democrática dos anos 90 em Portugal, a cena suburbana e haver, um, haver alguma familiaridade com, com opiniões políticas e correntes políticas em Portugal, que eu acho que é mais forte do que em alguns sítios da Europa Central, e que é, por exemplo, muito visível em países do sul da Europa, fizeram com que assim fosse. E provavelmente também... O facto do Straight Edge inicialmente em Portugal ter surgido muito ligado ao punk, ou seja, era uma cena do punk. Só mais tarde é que se começa a distinguir do punk e dizer que era uma, uma cena diferente. Por exemplo, aquelas newsletters da Self, a Straight Edge Life Frame, que foi provavelmente o primeiro coletivo Straight Edge em Portugal, em meados dos anos 90, tinham muitos textos a falar precisamente de... Da importância de não separar os streightedes do punk e da cena punk, e inclusive os concertos que, que organizava para promover os streightedes faziam com bandas uh, não streightedes. Também porque ainda não havia muitas bandas streightedes, mas era uma, uma opinião declarada, era uma afirmação declarada que eles faziam de dizer: é pá, isto não faz sentido se não for punk e de manter o contacto com bandas do punk que nesta cultura underground eram muito politizadas. Pá, isto é a minha opinião. E acho que isto explica também porque é que depois, quando se torna uma cena tão forte e tu percebes que, é, que a política é muito mais do que falar dos apatistas, e a política é, pode ser tu estares ali com aquele grupo de pessoas pá, e romper com o teu cotidiano, fez com que depois as coisas se separassem e se desdobrassem em diversas... Diversas correntes e diversas identidades. A uh, Paula Pimentel diz obrigada pela forma... Uh, Ricardo, espero que satisfaça minimamente e que lhe faça algum sentido para ti. A Paula Pimentel diz obrigada pela forma como explicou os treinamentos, obrigado eu. Não conhecia esta forma de cultura e estava muito curiosa, obrigada também pelas referências que foi transmitindo. Miguel Costa diz e tinha rivalidade com o Jeff Hardy que era conhecido por não ser nada straight edge mesmo na vida real. Yeah. Ainda bem porque eu olhei, sei muito pouco sobre isso e aquilo que sei foi pá, lembro-me dele aparecer e ficar tipo porra. Aliás, com a mesma opinião quando se vê porcarias na academia falar de straight edge, ou programas na televisão, fico sempre yeah. qualquer pessoa que esteja ligada na cultura underground sempre que há uma, uma forma de massificação a tornar a coisa mainstream parece sempre um bocado perturbante. Temos sempre que destruo aquilo que foi a tua experiência. Yeah. O Bruno Rocha coloca uma questão, questão também. Chegou a existir ou existe uma extrema-direita a associar-se aos traitérios nos últimos anos fora do mundo, do mundo punk, suponho? Sabes alguma coisa disto? Pá, o é que eu sei é que... Isto que eu estudei e aquilo que eu vivi mais intensamente foi para aí até, sei lá, 2005, isto no qual os diz respeito. Na altura, lembro-me de haver malta da extrema-direita, que não era propriamente da cena, apesar de terem saído pessoas da cena straightheads que depois se tornaram nazis, que todos conhecemos, da malta que teve na cena e que está aqui, provavelmente, mas havia malta que tentava afirmar uh, tipo o um estilo de vida sóbrio e limpo, uh, e por isso se afirmava como straightheads às ideias de extrema-direita deles. Mas eram, pá, dificilmente, eram um movimento a uma cena e eram indivíduos isolados. Que, que eu me lembro só, eu via tipo coisas em fóruns e na internet, tipo a ligar aquilo de uma forma totalmente descontextualizada do punk, do hardcore e da, da, da própria relação de straight edge. O Luís Luz deixa um artigo, diz que ainda na questão das religiões há um artigo que relaciona o straight edge com o movimento da espetacular, aqui está uma boa referência, eu já vou partilhar alguns links das páginas arquivadas no, no arquivo que, que eu mostrei, uma imagem da capa do WWE 13, que realça as tais cruzes que falaste. Diogo Diogo diz, eu sempre fui da opinião que o Straight Edge sente como origem o Punk, e sente o Punk totalmente político, o Straight Edge acabou também por ser necessariamente político. A cena é que é de facto mais fácil não ser político que ser político. Então acho que as coisas acabaram por seguir um caminho menos político por isso. Eu lembro de ir a Conselhos pela Europa e de facto a cena era musical, ponto. Uma, uma provocação, Diogo. Para mim o Straight Edge foi político, uh, porque a cena era muito politizada e, e a minha formação, as minhas ideias políticas, etc, tomei contacto primeiro com elas através do Straight Edge. Mas aquilo que eu acho que fez muita gente separar-se do Straight Edge e de, da cena e dessa alegada politização do Straight Edge é que muito mais do que político aquilo era uma identidade e mais do político, o straight edge era, ser, era dizer que o straight edge é político. Que também é uma coisa muito diferente de fazer política. E, por exemplo, é muito difícil falar-se de político ou dizer que o straight edge é político quando numa cena tão pequena as pessoas ignoravam os problemas das pessoas que faziam parte daquela cena. Tu tinhas ali uma elitezinha de classe média, meio nova às vezes, que ia para a universidade e que cagava sentenças sobre os comportamentos dos outros, e que ignorava porque é que o Straight Edge era tão importante para eles e ao mesmo tempo não estavam interessados em falar sobre zapatistas e prisioneiros políticos. E não que isto não fosse político, mas era uma forma de política que ia contra aquilo que para mim parecia ser o Straight Edge World, que era uma, uma cena inclusiva de partilha e de diálogo, não é? onde se encontravam múltiplos interesses, onde havia pessoas que eram ativas na questão da ecologia, outras dos direitos dos animais, uns boicotavam o Nike, outros não boicotavam o Nike. Uh, e, e, obviamente, o que, que gerou foi depois uma cena que, a, a, na minha opinião, apenas aparentemente, e, na, e eu digo isto na altura, isso afastou-me dos edge, e eu, eu criticava estas bandas, por exemplo, o Outland João, que foi assim a primeira banda a romper um bocado com a cena, e depois fora agora e não sei o quê, aquilo desafiava tudo o que primeiro era os Edge. O que é certo é que aquilo chegou a muito mais gente enquanto hardcore do que as bandas que se calhar nós ouvíamos à, à altura, e a verdade, especialmente recentemente, é que são bandas que têm uma carga política fortíssima, por uma razão que, por exemplo, Sani assim também tinha, é que não falava de cenas que não tinham nada a ver com a minha vida quotidiana ou com a tua vida quotidiana. Falava às vezes diretamente sobre a experiência individual dessas pessoas da banda, por isso tornava muito mais fácil a tua identificação com essas pessoas, e falava de problemas que estavam a acontecer à porta, desemprego... Uh, uh, Bah, depressão, tipo Saniacin, fora da glória tem músicas precisamente sobre a falar das questões do desemprego, uh, uma música relativamente recente, e eu acho que isso tem muito mais impacto na vida das pessoas que hoje entram no hardcore e provavelmente na altura entravam do que aquilo que nós achávamos que era dizer o Straight Edge é político porque aquilo que o Straight Edge era ser político na verdade era uma só uma zona de conforto para nós porque toda a gente pensava da mesma forma as bandas tinham letras a falar de vegetarianismo, mas a malta que estava lá era toda vegetariana. E sempre que saía da cena, ou sempre que tu tentavas falar para pessoas que tivessem uma sensibilidade diferente, a coisa complicava-se. E daí surgem as cisões que surgem nos anos 2000. Pois, a Rússia tem... Uh a cena deles dizerem, na Rússia, dizerem que são Eds não faz sentido. É, isto é, é difícil, não é? Porque os Straight Eds não, não tem um manual. os Straight edge nos Estados Unidos, como o Ricardo estava a dizer, não tem muito a ver, na origem não tem nada a ver com aquilo que foi o Straight edge em Portugal no final dos anos 90. Ou seja, o Straight edge ser um movimento é, é precisamente isso, é estar em movimento. Está sempre a mudar, como o hardcore, como o punk, tipo, aquilo que... É, é, é tipo aquela conversa de, é pá, agora já não há concertos como havia no meu tempo e as bandas não prestam e não sei o quê. Não, tipo, há outros concertos, há outras bandas, há bueda putos a fazer cenas, simplesmente não são os nossos amigos, não são gajos com 30 anos e cabelos brancos como nós e que têm contas para pagar, mas estão coisas a acontecer e parece-me só natural que não nos identifiquemos com isso, tal como, por exemplo, os primeiros straight não se identificavam com, totalmente com certas coisas que aconteciam na cena punk. Obviamente, para mim, straight e uh, extrema-direita são incompatíveis, o que não significa que não haja straight-edge de extrema-direita, e, e é por isso que para mim o straight-edge sempre teve uma componente política forte, porque dizer só eu sou straight-edge e afirmar isso como dizer, ah, sou limpo e puro e não sei o quê, isto está a um passo de, de ideias de extrema-direita e ultraconservadoras, esta lógica puritana de manter o corpo limpo e não sei o quê, pá, uh, na verdade, não é assim tão diferente muitas coisas de extrema-direita. Paulo Carreta diz que gostei muito da sua contextualização sobre straight edge, Tinha uma percepção muito superficial associada ao veganismo. Obrigado por partilhar essas informações e fazer esse exercício de identificação das influências e um impacto a partir dessas informações. Obrigado, meu Paulo, por, por ouvir. E se houver questões, continuo a apelar a que as coloquem. O Diogo disse, é pá, não sei se concordo sobre com essa parte, não sei qual parte é que ele está a falar, mas acho que foi o que eu ouvi dizer, porque o que se falava antes eram temas que eu não que não se falavam em mais lado nenhum. Falar sobre desemprego, por exemplo, eu falo com qualquer pessoa. É, pois, o que eu sentia na altura é que eu ia ali aprender coisas que não aprendia em mais lado nenhum, que basicamente foi o que me fez ficar. Sim, é verdade. Mas... O facto de tu falares de desemprego com qualquer pessoa, não significa que se dê a dimensão política que tu encontravas para outros temas no Straight edge uh, ao desemprego. E a verdade é que isso era, de facto, o problema. É que uh, isto tu ser político? Isto tu ser político, às vezes é de falar sobre a tua própria vida. Por exemplo, há poucas coisas tão políticas hoje em dia como as questões da saúde mental. a ansiedade, a angústia, há depressão. E, no entanto, é uma coisa que ninguém pensa politicamente, é sempre algo totalmente individualizado. É sempre uma coisa que é vista como um fator de culpabilização individual, uh, há uma tonelada de livros de autoajuda a dizer acredita, faz, acontece... E, por exemplo, isto é um tema que eu acho que toca muito mais as pessoas do que estar a falar de certos temas, que obviamente são muito importantes para mim, que me educaram e que me abriram os olhos, mas isto sou eu, tipo, gosto de ler, acabei por ir para a universidade, e se calhar os apatistas dizem mal uma coisa de como puto, de vive no cacém, que chega à casa e leva a porrada do pai, a mãe está desempregada, Epá, isto, isto é pá, isto é profundamente político e na verdade uma transformação a acontecer passa muito por aqui. Agora, é verdade, eu preferia que a malta em vez de andar ao pontapé nos concertos canalizasse essa energia, essa energia para, espero que não esteja aqui ninguém da polícia a ver, mas para, para, para queimar a esquadra... De, sei lá, de alfragido, ou qualquer coisa, como fizeram em Minneapolis, agora, por causa do, do, daquele cidadão negro que foi assassinado, era muito mais interessante. Mas a verdade é que isto não é sobre mim, não, e as sensibilidades são diferentes. Agora, de resto, se o straighteads não fosse político, na altura, por exemplo, eu não tinha entrado ou não tinha fascinado da mesma maneira. E há pessoas que se identificam como straighteads que nem se estão ligadas ao hardcore, a verdade, e disso disse o Luís Luz, e, e isto tem muito a ver também com esta pacificação e com esta entrada da cultura popular no, no straight Edge. Ricardo Dias diz, tens um sentimento muito pró-América nos Estados Unidos, malta edge com esse sentimento, e yeah, é verdade, apenas porque é a forma onde foram criados e como cresceram. O Edge e o Vegetarianismo nunca teve uma relação até os Youth of Today e até mesmo Malta de Youth Cru não era vegetariana. Yeah, é totalmente verdade. Tipo, o vegetarianismo, apesar de Mario, diretamente, ter elementos vegetarianos, uh, não era propriamente uma parte de, deste, deste pacote de, de, de straight edge, e há uma coisa, que, aliás, o straight, a relação entre straight edge e veganismos pelado acima de tudo nos anos 90, tipo com aquelas bandas como Morte Crisis, e criam aquilo que, que nos Estados Unidos foi também uma subcultura dentro do próprio straight edge, que era o vegan straight edge, não é? straight edge seria uma coisa. E o que estás a dizer, da malta pro-américa nos Estados Unidos, Uh, tens inclusive, é grupos organizados de con punks conservadores, tipo fizeram campanha pelo Trump e coisas assim surreais do género, que só mesmo nos Estados Unidos é que dá para acontecer àquela escala. O Diogo diz, responde ao Ricardo... Sim, sem dúvida, Ricardo, por isso é que o Straight Edge uh, me prendeu, porque eu sentia que era uma cena que naquela altura estava sempre a evoluir, as bandas iam trazer sempre cenas novas para a cena. New Indies por exemplo, é o melhor exemplo disso, foram sempre evoluindo numéricamente em termos de conteúdo, isso me prendia. O Ricardo Dias diz, eu concordo com o fascínio pelo facto de saber que podíamos mudar o mundo nos cativava. e yeah, pá, eu acho que é muito mais do que isso, ou seja, para mim, o edge, e para boa parte da malta, acho que isto começa como uma identidade, tipo, tu encontras ali um grupo no meu caso, o straight edge, a cena mais importante dos straight edge, e eu já não, já não me assumo como straight edge há anos e não tenho nada propriamente a ver com os straight edge, mas houve uma coisa que foi absolutamente determinante na minha vida e não foi eu não consumir álcool, drogas e não sei o quê. Foi eu aprender a dizer não e a ser uma minoria de um no meio de uma multidão. Que era uma coisa que eu simplesmente não sabia fazer. Ou seja, o peer pressure da escola e eu ser um puto perdido e sem saber onde cair, fazia-me seguir todo o tipo de comportamentos e hábitos como qualquer pessoa contar está a estás a descobrir, estás a fazer novas amizades. E os straight edge, ter uma comunidade, ter uma identidade e poder dizer algo tão estúpido como eu sou straight edge para pessoas que nem sequer sabiam o que era, deu-me força não é? para, para poder dizer não em N circunstâncias na minha vida e pensar às vezes pela minha própria cabeça. E isto para mim... Foi o, é, o mais importante que eu acho que o Straight Edge me trouxe e que deve ter trazido também a muita gente. Mais do que não beber, não fumar, por, por, isso dá para fazer com moderação para lá das questões puritanas e, e não, não é propriamente uma fonte de envenenamento, como se diz, etc. Sani assim já abordava este tipo de questões apesar de já não ser considerado uma banda Straight Edge, tal como bandas internacionais Straight Edge, como essa nova geração, que surgiu a Evart e restantes bandas, já abordam muito mais essa temática mais atual, que já falaste de pressão. sim, olha, e lembro-te que há uma banda chamada Farsa, <risos> por acaso é a minha banda, que também fala desses temas, e, e, e partiu precisamente de, desta reflexão que fizemos pelas transformações, do, desculpa, lá tipo a auto-publicidade, mas eu acho que isto é ficha acima de tudo porque foram cinco cabeças a pensar, partiu destas, destas mudanças que houve do hardcore, nós crescemos na cena juntos, houve alterações no hardcore e nós percebemos que se queríamos ter uma banda a falar de política e, de, e dessas, dessas coisas pá, era muito mais interessante, e aquilo que nos preocupava muito mais hoje em dia, que temos trabalhos e contas para pagar uh, era precisamente falar daquilo que nos perturba de facto, porque pá, o gajo está a trabalhar das 9 às 5, tem a prestação do carro para pagar, a casa, tem um trabalho de porcaria, um montes de vezes, às vezes só o facto de haver um concerto de hardcore seja de que banda for, pá, é pai, absolutamente libertador. Eu, eu ao estava a falar desse, desse distanciamento que houve com bandas como For da Glória e eu na altura tipo, não curtia nada e eu passado uns anos vou a um concerto art de hardcore de da Glória que já não vi há alguns anos pá, a pensar isto não tem nada a ver comigo não vou gostar e tive praticamente a sensação que tive no primeiro concerto de hardcore que fui uma energia uh, é para as próprias intervenções de, do Ricardo, entre as músicas e, e na verdade isto reforça aquilo que eu estava a dizer tipo, a cena transforma, se muda, vão surgindo novas sensibilidades às vezes não vão na direção que nós queremos às vezes há provocações, e são não mais do que isso provocações e depois as coisas se estabilizam uh, e, e é isso, e muitas bandas, por exemplo, Shape que também, por causa disto que eu estava a dizer de farsa e... e Há um documentário que termina com uma cena de um concerto de Shep, em que ele está simplesmente a falar disso. Shep não era uma banda propriamente muito politizada, mas tinha muito esta dimensão individual ele está precisamente a falar sobre tipo, a vida de merda. Que toda a gente que estava ali, tipo, ele começa com um puto a falar, a discursar assim, uma cena bem normal e quando ele acaba de falar, a falar sobre os empregos de porcaria que as pessoas têm, as contas para pagar, Estava uma multidão totalmente em comunhão, entrega aquilo que ele disse, porque de certeza que a maior parte das pessoas que estavam ali se identificavam com aquilo. Muito mais do que um gajo pegar num livro e ler um certo de um texto que o Mumia Abuja mal escreveu na prisão, por exemplo, que é muito importante, não é? mas não vai tocar em toda a gente que ali está, quando tem outros problemas para pensar. E quando um gajo fala destes problemas que tem que enfrentar no dia a dia, pá, que são profundamente políticos, acho que... E numa cena que dizia que o pessoal é político, como os traitérios, acho que nunca se ter percebido isto, é, é, é um bocado preocupante. Uh, o Ricardo diz, diz, mas quando aprofundas a cultura, e é ótimo aprofundar para perceber que a simplicidade da ideia a forma como se adapta a várias pessoas e sociedades, adoro conhecer sobre a cultura e perceber as suas diferenças. E yeah, há, sem dúvida. E mais interessante, particularmente interessante, são cenas sobre as quais eu sei pouco, são, por exemplo, as cenas de straight que surgiram, por exemplo, na Indonésia, de países do Sudeste Asiático, eventualmente em África, que têm uma percepção e para quem os straight têm um significado completamente diferente. O, e o hardcore e o punk, sei lá, por exemplo, lembro de uma vez na uma entrevista de uma banda do Irão, tipo, ter uma banda de punk ou de hardcore é uma questão de vida ou de morte, não é? É uma pessoa pode ser presa ou assassinada em determinados países por ter bandas com estilos que não são propriamente aprovados pelas autoridades e com ideias que não são propriamente canónicas. Há pouco tempo teve cá uma banda, uh, Kids Insane, uma banda israelita, que retratava muito as questões da depressão e da, da saúde mental também, altamente politizada, mas muito desta perspectiva, mas ligadas à questão da ocupação israelita do território palestiniano. Eles não falavam abertamente da ocupação do território, mas falavam precisamente através destes problemas de saúde mental que as novas gerações enfrentavam, sobre, por exemplo, as questões de serviço militar, etc. Uh, e pronto, é uma cena onde ser do punk, ou hardcore, ou do ou aquilo que se veicula, tem um impacto tremendo. Pode, pode, pode de facto, ter um peso né, que, que a nossa vida de putos suburbanos não, não tinha agora está aqui tudo a gozar porque eu estava a fazer publicidade. O gajo tem que aproveitar. A é. autocitação citação deve desembocar na leitura de uma das letras. Não vou assim tão longe. Agora estão aqui outras pessoas que também bastante insuspeitas como o Tiago Oliveira que por acaso também toca. com a farsa a dizer que é uma banda incrível. parece também tocar em Casamentos. É isso mesmo, farsa banda, bandcamp, muito obrigado. Mas eu, ben, eu chorei com essa intervenção nesse concerto, foi as coisas mais incríveis que vi no concerto em Portugal. Meu, eu vi aquilo no vídeo... Uh, e, pá, e, vi revi, e revi, e as três primeiras vezes que vi tinha sempre lágrimas nos olhos. Escrevi um texto para uma fanzine do Bruno, que acho que, para o caso, é esta, não é? É estazine, não é, Bruno? Tem o texto que eu escrevi chamado Vida de Merda, que era precisamente a expressão que eu usava. Pá, por causa desse concerto, e aquilo é um abrojo, é um abrojo, porque um gajo pensa, ah, a política é a New Winds, e tu de repente tu vês aqueles putos de todos os sítios a ouvir aquelas palavras sem retórica nenhuma rebuscada, a falar daquilo que é a vida das pessoas no dia-a-dia, que -dia, fosse, claro, classe média e classe baixa, e o impacto que aquela porcaria estava a ter, é que eu, eu vi aquilo por vídeo e sento-se a energia, tipo a contagiar a sala, ver se as pessoas a começar a a mexer-se, tipo, como se estivessem desconfortáveis e a sentir se calhar o arrepio que eu estava a sentir, pá, e é, é incrível, e é, e é lindo precisamente porque, por causa disso estás a dizer, pela forma sincera como foi dita, é que aquilo é mesmo visceral, estava a sair dentro dele, tipo, não foi uma merda que ele pensou em casa, uh, sei lá, como estas coisas que eu estou a dizer da saúde mental e não sei o quê, e ah, vou dizer porque é importante, tipo, ele estava a sentir aquilo que estava lhe a sair do corpo, e na verdade isto via-se nos primeiros conceitos de, de straight edge e da arte que eu fui, e o que captava mais era precisamente a espontaneidade da cena, era tipo a energia absolutamente crua que saía da música e que saía das letras, daquela imprevisibilidade e da espontaneidade, e digo, New Winds foi das bandas mais importantes para mim, mas New Winds a dada altura aquilo era tipo uma sessão de terapia, tipo, eu ia lá porque era fiz cantar as letras e mostrar, mas um gajo já sabe tudo o que vai acontecer, já sabe praticamente tudo o que vai ser dito, Uh, e fazia, não havia esse momento de surpresa e de, de imprevisibilidade. Yeah. É. é, eu por acaso devia ter aqui o documentário para partilhar. Vou. Foi isso que tu partilhaste, Tiago. Deixa cá ver. Não. O Tiago partilhou um vídeo de shape. É yeah, tá está num no, no documentário sobre hardcore. Eu vou partilhar aqui no bate-papo duas páginas. Uh, está a dar aqui um erro. vou partilhar aquela página do straightedges.pt provavelmente há malta que nem sabia que isto ainda estava online e que pode lá matar umas saudades aqui está, a primeira e duas zines que lá está, deixaram de ser só estes documentos policopiados de corte e cola que circulavam nos concertos em bancas, mas que com a internet passaram também a estar online uh, uma delas é uma zine chamada Poserzine a outra é a SunBall, vou partilhar agora Poserzine e a Amen, é incrível quando estava a fazer este trabalho andava aqui a navegar no arquivo.pt estava a pesquisar uh, sites da altura encontrei entrevistas do Caminho de Ferro que foi tipo um coletivo uh, supostamente straight mais radical, nunca ninguém percebeu totalmente o que era a gozar e o que era tipo, a, a, a sério naquilo, ligado ao hardline, que era um, foi uma cultura bastante extrema do, do straight edge que, que surgiu a dada altura, bem, nos anos 90, nos Estados Unidos, e depois teve ligado algumas dessas ideias de extrema direita, e pá, se for ao arquivo.pt, vais encontrar entrevistas da Caminho de Ferro,